Execução. Eu acho que o mais importante hoje, ao invés do cara ficar tentando ter ideias demais, ele executar mais, testar mais as ideias, tirar essas hipóteses que estão na cabeça e tentar colocar isso em prática. Porque eu vejo, né, ainda tem muita gente que tem que dar valor demais pra ideia, nossa, eu tive uma ideia genial e tal, mas não consegue colocar nada em prática, né? Eu acho que o mais importante que a ideia é a capacidade de executar. O livro foi criado porque muita gente vem atrás de mim para falar um pouco sobre inovação. Né? As pessoas querem trazer inovação para o seu dia a dia, para dentro dos seus negócios, até para sua própria vida, para sua profissão, e não sabem por onde começar. Né? E já que a Samba, que é a empresa que eu criei, é uma empresa reconhecidamente inovadora, ganhamos vários prêmios no mundo inteiro, a gente resolveu, então, é, eu resolvi escrever um livro compilando coisas que eu aprendi nesse tempo, né, com... Com a minha startup e com outras startups de amigos também, é sobre como, quais técnicas essas empresas usam que todo mundo pode levar para o seu dia a dia, independente de onde você mora, do tamanho da sua empresa. né Então você pode tirar as muletas que hoje não te, te permitem inovar é, e começar o quanto antes.